Minhas aconitivas, bem-vindos à nossa aula de mais partículas. Agora a gente tem duas partículas. Não bastasse uma, a gente tem duas. <risos> Mas essa aqui é bem legal, né? Aparece bastante em música, em, em filme, anime, a linguagem do dia a dia é muito usada. Então vale a pena estudar isso aqui. Quais são elas? Partículas kara e made. kara made. Kara e made. É, significam de e até, né? O de no sentido de origem, tá? De um ponto até um outro ponto, né? Ou de um, uma origem de, de, de um tempo, né? Assim, ah, dá cinco horas até nove horas, né? Pode ser também. É, e não confundir esse kará, cará pode ter muitos sentidos, tá? Cara no japonês é, também significa... Por quê, porquê, né? o porquê de, de razão, né? Ah, porquê, tal coisa. Mas não é esse cará, tá? Então, hoje eu vou explicar esse cará de, de origem, tá bom? Então, cará, origem, o de, a partir de, <risos> tá bom? É, então, essa vai ser a explicação de hoje. Vamos lá, então. É, então, o cará, partícula de ponto de partida, tá? É o de, o from do inglês. Então temos essa frase, por exemplo. Brasil a. Brasil, né? Brasil. Brasil a. Nihon cara. Japão né? Japão. Nihon cara. Toi né? Toi. Toi. Longe, né? Toi né? É longe, né? Né. Essa terminação, né? É igualzinho. O, o, igualzinho, né? Do português, né? Toi desse, né? Cria essa, essa, meio que, Confidência, né? Com o um outro. Você quer uma, uma confirmação do outro, né? Toi desu, né? O Brasil é longe do Japão, né? né? Então, você está criando essa confirmação. que Você querendo uma confirmação. Burajiro a Nihon kara Nihon kara né? Então, o kara, ele tá junto com o nihon. Então o, o Nihon é o ponto de partida. A partir do Japão, a partir do Japão, o Brasil é longe, tá? Então tendo o Bra tendo o Japão como ponto de partida, né? Vejam que até na imagem aqui, ó, tendo o, Brasil, o Japão como ponto de partida, o Brasil é longe, né? Poderia ser o contrário também. Buradiro a partir do Brasil, Nihon lá né, o Japão é do cara, né? é a mesma distância, né? é <risos> uma <A mesma> coisa, <risos> só você mudar o ponto de vista, mas é a mesma distância, né? ok, e aqui, Shibuya Shinjuku cara, longe, não é, né? ai, Shibuya Shibuya né? Shibuya é um, um distrito, né? de Tóquio Shibuya wa Shinjukuから Shinjuku kara Shinjuku Shinjuku kara A partir de Shinjuku Tōi Tōoku nai né? Tōoku nai é a negação de né? Não é longe Não é distante né? Então realmente, né? Relativamente Não é distante Tōoku nai desu, né? Aí, comparado, né? ブラジルからなるほど。<笑><笑> caro, né? Takai desse, né? Takai é ser caro. Takai, né? Veja é o Uyo, 1799, 90, isso porque essa imagem é tão recente, né? Deve estar tá mais caro. Então, takai é ser caro. Pode ser também ser alto, né? Um alto de altura, alguma alto de altura, só pode ser, né? <risos> Enfim, takai desse, né? Kore, isto Isto aqui, kore Nihonsei desu ka? Nihonsei Esse sei é tipo Made in Japan, né? Nihonsei, produção é, Japonesa Nihonsei Made in Japan desu ka? Hai, nihon Kara Kimashita né? Veio do Japão, veio do Japão, né, ele pegou o, o trem lá e veio, né, o trem, <risos> pegou o avião e veio, né, rodou ah, tá, rodou. Hum, naruhodo rodou é quando você, ah, entendi, ah, faz sentido, ah, naruhodo bom, tipo, ah, entendi, rodou <risos> é uma, uma expressão muito interessante, né, é quando cai a ficha, sabe? Quando. Tipo, ah, faz sentido. Quando fez o clique, faz a ligação. Sabe? Ah, pum, faz a ligação. Naro rodou. Ok, então, Nihonkara, do Japão. A partir do Japão. Agora o outro lado, né? Quando é até, até. Então, partícula de ponto de chegada. Tá? Não, não precisa ser só fisicamente, tá bom? ponto de chegada, o ponto... É, o até. <risos> então, por exemplo, Akiba-made, Akiba, Made, akiba, akiba, né? made ate, Até Akiba, Akihabara, né? é um bairro em Tóquio. Akiba-made, Aruite-ikou, Iko, Aruite-ikou, Aruite-ikou aruite, seria Bora a pé, Vamos a pé. Aruiteiko, vamos a pé. Né? Aruite, tipo, é. And, ir a. andar, né? Aruite. Aruku, é andar. Aruite iko, aruite ikimasu, ir a pé. É tá? esse iko, é quando você tá chamando, ó, vamos, vamos. Ikimashou, iko, é a mesma coisa, tá? Só que iko é informal. Aruiteiko. Então, Akibaまで até Akiba, até Akihabara. Conhecem esse bairro de Akihabara? Pela imagem, né? Dá pra ver que é bem estilo bem, muita coisa de otaku, né? Coisas de nerd. <risos> Pelo menos, nossa, quando eu fui <risos> passei dias lá, ia todos os dias horas, horas lá <risos> batendo perna. Muito bom, muito bom. Para ver as coisas, né? De anime, de games, né, de brinquedo. <risos> todas as coisas que. Toco, games. É, coisas de, de gente que gosta de. Animação, né? Todas as E. Opa! Tem alguém passando aqui. Vai! Isso. Próxima frase. É, Nihonjin iminua. Brasil made. Kimashita, né? Nihonjin imin. Nihonjin seriam pessoas japonesas, né? Os japoneses mesmo. Imin seria imigrantes. Imigrantes, né? Imi imigrantes. Então, imigrantes japoneses. Uau, quanto a eles, né? Burajiru made. Até o Brasil. né? Eles fizeram assim, uh, vieram até aqui. Kimashita. Vieram, né? Porque... Estão aqui, né? E eu também estou aqui. Então, vieram ao Brasil. Até, até o Brasil, tá? Vieram, porque Kimashita está no passado, tá? Os imigrantes japoneses vieram até o Brasil, tá? Eu poderia colocar também Buradiru-ni, Kimashita, vieram para o Brasil, tá? Mas se eu falar buradiru Made, tá, Eu tô falando meio que assim, eles vieram até o Brasil, né? Vieram meio que assim, até o ponto de chegada, até o Brasil. <risos> Ou, mas se eu quiser falar só assim, que ni kimashita, né? Até, falando só do destino, né? Vieram até o, vieram pro Brasil. Então, e aqui, gakusei-tachi wa maiasa gakkou arukimasu. Tati Gakusei, é estudante, né? Gakusei tachi, os estudantes, estudantes. Gakusei tachi, maiyasa, mai, é todos, todos, né? A repetição, maiyasa, toda manhã. Gakkou, Gakkou, escola. Né? Gakkou, made, até a escola. O que, que eles fazem? Arukimasu, andam. Olha né? eles aqui Então, mai asa, Toda manhã, gakko made Arukimasu Aí. E aqui Uchi kara, né Uticará kara De casa, casa de né? Uchi kara, né Casa Ponto de partida Uticará kara, gakko made, né? Escola, ponto de chegada <risos> Uticará kara, gakko made. Arukimasu, tá? Então, kara, made, dá para colocar junto, claro, né? Uchi kara ga komade, né? Então, koko kara, a soko made, né? Koko kara, a partir daqui, a soko made, até lá, né? Dá para falar, falar assim. E aqui, a gente viu essa frase, né? Shibuya wa Shinjuku kara nai desu, né? Então, Shibuya não é longe de Shinjuku. Mas eu posso falar usando as duas as duas partículas ao mesmo tempo. Shibuya kara shinjuku Made Chikai desse né, né? Então de Shibuya até Shinjuku é perto, né? Então de Shibuya até Shinjuku né? desu, né? é perto. Então antes estava falando só que Shibuya sobre Shibuya. De Shinjuku não é longe, né? Mas agora eu estou falando da distância em si, né? De Shibuya até Shinjuku é perto, tá? Então, de Shibuya até Shinjuku, né? Ah, estou falando da distância em si, né? E aqui eu estou falando que Shibuya não é longe de Shinjuku, né? É diferente, ok? Aqui é a distância em si. E aqui só para falar um pouco sobre uma, uma expressão que aparece bastante em anime em mangá em filmes de luta em geral, né? Aparece muito esse soco com a deda, soco com a de, <risos> made, né? Soco com a deda. Vocês já ouviram isso, né? Sempre aparece em situações em que tem duas pessoas ou mais brigando, né? Ou estão a de se socar e chega alguém para impedir, né? Uma, ter uma terceira pessoa, alguém que fala soco made, da! né? O que significa isso? Made a gente já aprendeu, né? Que é até, né? Soco é, não é o soco não. Soco <risos> é aí, né? E esse dá é o des, né? É só uma afirmação, né? É, poderia só falar soco made, né? de da é tipo parou aí, de <risos> da, literalmente seria até aí, né? Até aí, então seria parou aí, né? É, é tipo é, até aí, né? Parou aí, chega, é, é tipo aí, é tipo, chega, chega, é, é o suficiente, chega, né? Então é, é para parar mesmo, né? Chega, é o suficiente, né? Parou aí. Seria essa ideia de, pó parar. <risos> Chega de palhaçada. Só com uma dedal, tá? Então, só com uma dedal. É bem, bem isso mesmo, só com uma dedal. Ok, vamos corrigir agora a nossa liçãozinha do vídeo anterior. Vamos lá? Maçã e uva são deliciosos. Lembrando, né? A ideia do E. Nossa, do nada a gente tá falando de made, né? E de repente tem E. É <risos> meio estranho isso, né? E aí, vocês se lembram? Maçã e uva? Fizeram? Se não fizeram, dê um pause aí e façam. Eu espero. E aí, fizeram? Fizeram? E agora, fizeram? <risos> Maçã e uva são deliciosas. Maçã, como é que é? Maçã. Hum, hum. É o nome do nosso amigo aqui, ó. Ah, vai dizer que você esqueceu. Hum. Ringo. To. Uhum. Tô. uhum budô, budô, isso, tipo bundão, é, budo Oi isso, muito bem, oishi des você pode também colocar budô ga, des não tem problema, lingoto budô ga, des ou -a. qualquer um dos dois serve, tá, a ênfase fica um pouquinho diferente, mas os dois, estão falando a mesma coisa, tá? Uh, ringo to budou wa oishii desu. está falando de uma maneira mais uh, mais neutra, assim, ó. Ah, maçã e uva, hum, são deliciosas. Mas, se você falar ringo to budou ga -desu, assim, maçã e uva são deliciosas, né? Está dando mais ênfase para maçã e uva do que delicioso, né? Mas, se eu falar com o a ênfase tá mais em delicioso É isso, pouca coisa E aqui, falo francês, alemão e japonês Mentira, uso desse Falo francês, alemão e japonês Então, francês Franz go Alemão Doitsu go Soshite Nihongo. Ga Dequimás. Nossa, que letra feia. Não dá pra escrever direito com você. Tablet. Gá. Dequimás. Aí. Lembrando que é Gá. Né? E. A gente pode usar. só este. Ou a gente pode usar. Tô. E tô aqui também, né? Pode usar tô, tô sem problemas, né? Falo fazer tô. E tô, tô não tem problema, tá? E aqui vejam que tem número um, né? Porque tem duas questões. Agora sim, a gente vai falar do cara madé, né? Então, montanhismo da hora de ir lá, dá pra ver a cidade toda. Hum. Yamanobori. すごい! あそこ! Alguma coisa? まちを全部みえます。Hum! Muito bem, então, de lá, dá para ver a cidade inteira. Muito bem, e a próxima questão, Niba, né? Alguma coisa aqui, né? né Quanto tempo leva? De casa até o aeroporto, leva quanto tempo? Ah... Então, vocês vão ter que procurar de casa, de casa, é fácil, né? Até o aeroporto. E esse donokurai kakarimasu ka é o leva quanto tempo, tá? Donokurai é... é quanto tempo. E esse kakarimasu é o levar, tá? Levar. Donokurai é quão aproximadamente le... Tem... É quão... quão aproximadamente. Ok! Espero que tenha sido proveitosa a aula. Karamade. <risos> Serve também para tempo, mas a gente falou mais de distância. É, e é isso. Próxima aula a gente se vê novamente, claro. <risos> Faça um exercício, próxima uma aula a gente corrige. É isso. Arigato gozaimashita. matané.